E aí, Clã está aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Dead Cells. A gente está fazendo a DLC a Return do Castlevania. E hoje a gente pretende fazer alguma coisa, derrotar o Drácula ou pegar a roupinha. Vamos lá. Essa estátua que a gente encontra é na, na, quando você acessa o Castelo Drácula através da Torre do Relógio. Só é possível acessar o Castelo do Drácula uma vez pela DLC. Aqui eu fui claro, tomara que sim. Isso aqui vai fazer ficar de ponta cabeça. E a gente vai entrar numa luminária, não essa. Essa aqui, é o Richter Mode. Vai é jogar com... com Richter. E aí vai ter uns inimigos novos, igual eu estava mostrando aí. E é totalmente diferente, é como se fosse um minigame. Ele não tem nenhuma habilidade, é não ser o pulo, que é bem lento. E aí você... É horrível. O bom é que, assim, apesar de ser difícil de se mexer com ele, a movimentação assim é bem ruim, bem ruim. Eu acho muito coraçãozinho porque você consegue quebrar os candelabros. Homem comecei com calma e aí, conforme você vai andando pelo mapa você vai encontrando aí os poderes é como se fosse um, um mini Castlevania dentro do Dead Cells bem legal vale a pena explorar tudo Vamos homem. o lobisomem Uma versão com outra cor Ali a gente vê Primeira, Primeiro contato Esse bicho que solta fogo Bom que dá para acertar de baixo De baixo para cima Maravilhoso, é tudo tomando. Deixa ele cuspir o foguinho, não, para senão complica a vida. Eu confesso que eu gostei muito dessa DLC. Quem jogava Castlevania no passado? Eu não joguei muito. Não sei nem o nome dos personagens. precisa se ter uma base. Eu só dar o card porque não tem como não né? usar o card. Agora o Richter aí, ó, nem sabia não nome dele. <risos> coisa. Porta aberta. Ó. Ah, é verdade, a gente enfrenta a medusa com ele. Dá para enfrentar, enfrentar a medusa. É um puta desafio enfrentar a medusa com ele, porque a movimentação dele é horrível. um pulo duplo né Vou chegar ali triste não tem mais dinheiro Lembro dos peixes aquáticos, os pingos, bolas de fogo, mas tudo bem. É só agredindo, a gente. É grande a fase, para explorar bem. A gente já passou aqui por cima. voltar lá pro, pro meio Esses inimigos aqui São tipo... Outra skin né? Nossa! Vamos dando... Né? A toa demais. A gente está acostumado com um prisioneiro, né? A dar aquele. aquela pulada no chão. Ó. Oh. Eu jurava que o coração é. Era... Nossa, que, que burrice. Coração não é HP. Ele é munição. Não sei porque eu achei que tinha alguma coisa aqui. Bem, sim. Não, mais, estamos tomando dano de, de à toa. Precisava exatamente disso que eu queria. Um espetinho. Esse pulo é muito horrível. <risos> muito horrível. Interessante que a gente logo de cara não viu, não pegamos a arma dele. Ele tem uma arma. Ah, ele pula com a setinha também, que maravilha. Fica mais Mais foz. <risos> pra que isso? E aí, terminando esse ninguém. aí você consegue a skin do alucard. Tá cheia. Aqui é a saída. Mas eu queria explorar um pouquinho mais porque tem mais coisas pra você ver isso aqui. Oh, louco! O que é isso, lobisomem? Estão ficando com sangue nos olhos, hein? Oh, uma arma secreta. Ela né? Por algum motivo agora a Medusa não apareceu, mas a gente a primeira vez que passou por aqui enfrentou ela, viu? Como esse menino. Bom, é isso, né? Tem as armas da hora. Tem três tipos de armas, tem os coraçõezinhos, outros homens, o som peixe e aqui se não me engano já é a conclusão do estágio. Vou só mais uma olhada ver se a gente não esqueceu nada. É, aparentemente não. Ah, tem mais. Ah. Agora sim a gente vai enfrentar a Medusa. Muito fácil. Com as armas dele é muito fácil. É só jogar essa trem aí acabou. Legal, né? Saindo daqui você é recompensado aí com... Você é recompensado com as com a skin que a gente está usando. Legal, né? Agora vamos lá tentar derrotar o Drácula. A gente está indo para o Drácula. Vamos ver se precisar melhorar, não. Tá tudo certo. Da poçãozinha, né? Vamos ver se a gente se sai melhor hoje. Eu duvido. Tá? É bem difícil. Não estou dando conta de derrotá-lo. Lembrando que só é possível enfrentar o Drácula numa segunda run. DLC. sendo que você só pode acessar o castelo Drácula uma vez, então você tem que acessar através do relógio. Corre do relógio depois do chefe. Se você acessar na primeira área, não tem como vir aqui. Ah, minha nossa, vamos lá. Ah, o diálogo muda. O diálogo muda se você tiver com o skin do Alucard. Legal. Sim. Sim. Bom, vamos com calma. Tem que lembrar que não Sim. dá para desviar das bolas de fogo rolando. Ah, não! Ah, <risos> cara, não é possível. Corpo profanado, olha, tem até um final diferente. É para colocar a skin, não sei se vocês sabem. Mas tem aqui o costureiro. Igualmente tem os, os potes, né? Com as skins que a gente conseguiu. Não conseguimos quase nada, hein? <risos> que tragédia. Olha, tem muita coisa mesmo. E aí você paga 150 células por essa do Alucard e tem do Richter também Eu nem sei como eu peguei a dele <risos> Eu acho que é logo de cara Quando você resgata ele no castelo do Alucard Do Alucard do Draco. Assim pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania recomendações, esse é um pouco de tudo isso. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Se quiser pode acessar o nosso Discord também. Lá tem muita gente que manja desses Metroidvania, apesar do aparente silêncio. Se você se manifestar, vai vir resposta. eu acho que é isso. É isso. É só isso. é assim então. Até o próximo vídeo. Viva amizade!